Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel e nesse vídeo eu tô um pouco gripado, então talvez a minha voz fique um pouco diferente, mas eu quero falar sobre as congruências das nossas atitudes. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que é professor de inglês, e ele estava me contando que é, muitos dos alunos, muitas do, das pessoas que fazem aula com ele, na verdade não fazem aula de inglês é, para ter um salário melhor, para ser promovido no emprego, enfim. As pessoas fazem aula de inglês simplesmente pensando em sair de seus trabalhos e viajarem e aproveitarem a vida, então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas acabam colocando uma máscara em seus trabalhos e não se posicionam com relação a coisas ruins que acontecem, a injustiças, a um certo desânimo, tudo isso para garantir a segurança de terem uma remuneração, enfim, de conseguirem pagar as contas e de fato isso é muito importante, mas a congruência na verdade com o desejo de, de ser feliz é um pouco deixado de lado. Principalmente quando as pessoas elas se apegam muito materialmente ao carro é, ou a roupas muito caras, enfim. Então, uma dica que eu posso dar para você hoje, que eu até aprendi é, no treinamento dos do Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Ecker, é, que seria o seguinte, se você quiser mudar o seu estilo de vida, simplifique primeiro. Então, muitas das vezes a gente quer mudar de vida só que, às vezes, a gente fica com medo, porque o, no, o padrão de vida que a gente já tem é um padrão tecnicamente alto, e que abrir mão disso traz uma certa dor, né? abrir mão de um conforto traz uma certa dor. Então, se hoje você quer trocar de vida, é, seja para fazer o que for, simplesmente use essa dica da simplificação. Simplifique os seus gastos, simplifique as suas saídas, é, aproveite programas, talvez, na sua cidade que são gratuitas, né? como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem trilha, a gente tem praia, a gente tem uma série de programas que isso, é, o custo é basicamente zero, né? mas muitas pessoas acabam preferindo gastar muito caro numa noite, num bar, num restaurante, enfim. Então, se hoje você quer realmente mudar de vida e ser mais congruente com a sua felicidade, é, e não simplesmente aceitar um emprego que te pague bem, mas simplesmente aceitar é, promover a sua própria felicidade, simplifique primeiro, e aí você vai perceber que vai ser muito mais fácil tomar algumas atitudes na sua vida. Então, tecnicamente é isso. Essa pequena dica muito rápida desse vídeo. Simplifique e você vai ter mais coragem para tomar algumas atitudes que até então você considerava é, inesperada ou inimaginável. Se você gostou, clica aqui em curtir, comente, compartilhe. É muito importante que você realmente ajude o canal a crescer. E ajudando o canal a crescer, assim eu vou conseguir trazer novos temas, novos vídeos, mais convidados. E aproveite também para colocar aqui uma sugestão de tema. Às vezes é um pouco difícil também pensar em alguns temas. É, e se você quiser deixar alguma sugestão, eu vou estar com certeza gravando os vídeos diretamente para você. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!